Hey guys, what's up? Aqui é o Ronaldo, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante que você vai utilizar de fato no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E você por um acaso já viu ou ouviu essa expressão que vai aparecer aí na tela? Você sabe o que ela significa e como pronunciá-la? Então, check it out. Gente, a pronúncia correta é crash out. Crash out. Você junta as duas palavras né? e fala crash out. E ela significa pegar no sono, capotar. Sabe quando você tá tão cansado que você capota? A gente fala assim em português. Então ela é usada com essa ideia. Aplicação de uma frase. I got home so tired that I crashed out on the sofa.